Em Survival VD, Tuvalu, Jacob estava em minoria no F8 do jogo, mas junto com seu F2, Alessandro. Eles tinham duas vantagens, ídolo de imunidade e martelo do desempate. Acreditando que Alessandro era o maior alvo da noite, Jacob usou seu ídolo e seu aliado, salvando-o assim dos quatro votos recebidos. Entretanto, os dois votos restantes da aliança majoritária miraram em Jacob. O problema foi que um erro de cálculos fez com que Alessandro votasse diferente de Jacob, mandando Jacob para o júri. O voto errado do aliado naquela noite persegue Jacob há quatro anos, como uma maldição. Será que você consegue quebrá la